E aí galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma maneira pra você deixar o seu dinheiro ali parado e ter rendimentos diariamente através aí do seu celular com uma carteira, com um aplicativo, beleza? Eu estou falando aqui do aplicativo BitBank, tá bom? Vocês estão vendo aí na tela. E eu vou deixar o link aí embaixo pra você, né? Pra você tá acessando aí o site do aplicativo, os links pra você fazer do download e tudo mais. E vocês podem ver que o aplicativo tá disponível diretamente na Google Play. Então, ou seja, dá uma segurança pra gente, porque tem um processo ali de verificação da Google Play você pode baixar também o APK para o seu Android, né? Você pode também estar tá baixando para iPhone. Vocês podem ver que tem um link para iPhone e iOS. E tem um White Paper também do projeto. Então, se você quiser ver mais a fundo aqui o projeto, você pode estar tá dando uma olhada em tudo aqui. Mas isso aqui eu vou dar uma pulada, porque isso aqui você pode ler com calma, né? Sempre se você quiser investir em alguma coisa, você analisa melhor o projeto. Então, aqui depois você pode olhar. Mas agora a gente vai direto para o aplicativo. Porque aqui é muito simples. Como vocês estão vendo na tela, a gente vai entrar aqui no aplicativo, já está instalado, deixa eu estar tá abrindo ele. E aqui o primeiro passo que você precisa fazer fazer, cara, é criar sua conta. Então, você vai clicar aqui em connect né? E basicamente aqui você pode clicar em Inscreva-se agora e pode estar fazendo o seu registro. Eu já me registrei, então eu volto aqui, coloco o meu telefone, coloco minha senha e entro. Então, já volto. Pronto, entrando aqui no aplicativo, essa aqui é a interface sua e vocês podem ver o valor que eu coloquei. Eu coloquei aqui 200 dólares, beleza? Então, sempre coloca um valor ali de acordo com o seu gerenciamento, tá? Nunca coloque mais do que você deveria colocar em nenhum projeto, beleza? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Todos os projetos aí podem acontecer alguma coisa. Então coloca ali um valor, se você quiser, de acordo com o seu gerenciamento. E para você colocar, você clica aqui em recarrega, tá? Clicando aqui em recarrega, é muito simples, você vai ter uma carteira USDT TRC20, você só copia esse endereço e aí você pode ir lá na sua carteira, por exemplo, da Binance, né? Aí você vai lá, cara, cola o endereço, envia ali a quantidade que você quer para esse endereço aqui, lembrando em dólar, né, o USDT pela rede TRC20, é só enviar para esse endereço e pronto, vai chegar aqui na sua carteira, OK? E para você fazer isso então através aqui da Binance, você pesquisa aqui ó na Binance USDT. E basicamente aqui você pode clicar em saque. Aqui no saque, basicamente aqui vai aparecer para você colocar o um endereço, você cola aqui o seu endereço do Bitbank, tá? Então você vai colocar aqui o endereço do Bitbank. E aqui na rede você seleciona a rede que a gente viu, que é a TRC20. Então aqui TRX Tron TRC20 só selecionar aqui e basicamente tá enviando aí, beleza? E depois, já para retirar, né, que é o momento mais importante, você clica em retirar aqui, aí você define aqui uma senha para retirada. Então, vou definir uma senha para retirada. É uma senha de seis números numéricas, né? Então, coloquei aqui. E aqui é a mesma coisa, só que agora você vai fazer a retirada. Então, agora você vai colocar aqui a quantidade, por exemplo, se eu quiser sacar 200, a rede TRC20 também o SDT, e aqui, basicamente, você coloca o endereço lá da sua Binance também, você coloca o endereço de depósito, ou escaneia o código QR Code. Então, aqui na Binance, agora você vai fazer o processo contrário lá do depósito, agora você vai vir aqui, ó você pode pesquisar, né se você não achar fácil, pesquisa o SDT, basicamente aqui, você vai clicar em Depositar, ok? Depositar aqui, vai estar o SDT, a rede, como a gente viu, é a TRC20. Então, você vem aqui, escolhe a rede TRX-TROM, TRC20 vai aparecer aqui o endereço esse endereço é o que você vai copiar e vai colocar lá no seu aplicativo da Bitbank coloca sua senha aqui e pronto é assim que vai ser o saque, tá? Mas eu não vou sacar agora porque agora a gente vai ver os rendimentos então basicamente vocês podem ver aqui no mercado e aqui tem os rendimentos, cara, e é muito simples, beleza galera? Basicamente você deixa um dia, você já tem um rendimento aí no mês de 24%, deixando 15 dias, você tem um rendimento de 36%, deixando 30 dias um rendimento de 48%, 45 dias, rendimento no mês de 60%, deixando de 60%, dias aí o retorno de 72% no mês, tá galera? Isso em USDT, que foi o que eu coloquei você também pode colocar em Ethereum, vai ter alguns rendimentos, Bitcoin, BNB ou o TRX, então as opções que você tem de cripto aí para tá deixando, beleza? E é só isso, cara, como eu falei para vocês, é só deixar lá parado que vai estar tá tendo esses rendimentos. Aí, galera, para mostrar para vocês, vou estar tá fazendo aqui o um investimento de um dia, tá? Porque um dia é mais seguro, né? Então, basicamente, eu vou ganhar um retorno aí de um dia, beleza? Então, vai ser 24% dividido aí pelo número de 30 dias, É dar um dia aí, você vê quanto que dá, beleza? Então, basicamente, o SDT, vou estar tá clicando aqui, ó, e basicamente, eu vou colocar aqui, ó, 100, tá? Aí, basicamente, coloca aqui a senha de transação. turno mensal ali, ó, Tá em cima, 24%. Vou dar um Confirme aqui. Comendado com sucesso, olha só, já aparece aqui. E já tem um cronômetro ali, vocês estão vendo? Então, em 24 horas, basicamente, já vou poder retirar. E vai ter aqui uma renda de 0,8%, que basicamente é de um dia ali. Que é esses 24% aí dividido né, na parte de um dia, beleza? Então é bem simples. Na minha carteira ainda aparece 200, só que aparece agora o saldo disponível 100, tá bom? Então é basicamente isso, os outros 100 é basicamente daqui a um dia. E, inclusive, você tem que estar tá investindo para você poder retirar, tá? Você não pode colocar aí na plataforma e simplesmente retirar, não tem nem sentido isso. Então você coloca, você vai lá, investe e depois você pode retirar, beleza? E uma outra maneira aí para você estar tá ganhando também é através aqui da equipe, beleza? Então, basicamente, você pode estar tá convidando pessoas assim como eu tô fazendo, você pode fazer um vídeo no YouTube, pode divulgar na WhatsApp, pode divulgar no Instagram, no Facebook, divulgar. E aí, quanto mais pessoas, mais amigos você divulga, mais aí você pode estar tá ganhando de comissão. Então você pode clicar aqui em convite amigos. Você vai ter um link de registro e um código de convite. E aí, galera, entrando pelo seu link, você ganha aí uma porcentagem, né, como vocês estão vendo na tela e basicamente o meu link vai estar embaixo, se você quiser ajudar o canal, você pode entrar pelo meu link e é basicamente dessa forma que você pode estar ganhando, tá? Inclusive tem alguns níveis de VIP, podem ver que tem VIP 1, VIP 2, VIP 3 e VIP 4, quanto foi o maior seu VIP, mais você vai estar ganhando beleza? E é basicamente isso, tá bom? Então assim, eu vou compartilhar para bastante amigos aqui e vou deixar aqui um dinheiro parado para ter a receita, né, o lucro. E galera, também antes de finalizar mostrando aqui para vocês o Telegram aqui do Bitbank, tá bom? Basicamente eu vou deixar deixar o link direto para vocês aí na descrição ou no comentário fixado e basicamente você pode entrar então a gente criou esse grupo agora para você poder entrar lá tirar suas dúvidas enfim fazer um Network conversar com a galera então pode entrar nesse Telegram que vai ser focado só nisso aí do Bitbank, ok? E só para finalizar, galera, tenho que deixar claro para vocês que esse vídeo não é uma dica de investimento, né? porque pode ter um risco aqui, a gente não sabe se a plataforma vai durar para sempre, vai pagar para sempre. Então tenha isso na sua cabeça, né? que a plataforma por enquanto está me pagando aqui, mas a gente não sabe né, até quando vai pagar, então saiba que tem esse risco aí, a gente não sabe se a plataforma vai durar para sempre, vai pagar ou não, fechou? Mas é isso aí, dito isso, espero que você faça a sua decisão, os links estão tá aí embaixo, tamo junto e até a próxima!